Se você chegou aqui nesse vídeo através do YouTube por pesquisa, olha, você está de parabéns primeiramente, né? Porque provavelmente aí você já tem um conhecimento, um autoconhecimento aí em relação às suas finanças e você quer aumentar de renda. Agora, se você chegou aqui através do Facebook, ó, sinalzinho vermelho nesse momento. É preciso que você fique atento, pois o Facebook, ele te conhece muito mais do que você mesmo Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo fala isso Mas ele acredita que você tem algum tipo de dificuldade financeira E você precisa aumentar a sua renda aí. É só pra você ver a diferença aí da plataforma que você utiliza Tá vendo como que ela te conhece bem? Então vamos logo pra parte do vídeo que mais importa E aí, será que vale a pena fazer curso de milhas mesmo? E eu posso dizer que vale sim, vale muito a pena, né? Mas calma aí, não seja afobado Ainda não clica no link da descrição, tá? Me escuta primeiro, me escuta primeiro Pra você entender o porquê eu tô te falando isso porque eu tenho propriedade para recomendar esse curso bem em 2018 eu fiz um curso que era um de milhas mesmo né e aprendi muito muito fiquei muito feliz foi assim na época eu paguei 500 reais para fazer esse curso eu recuperei na faixa aí de três meses eu recuperei esse dinheiro sem contar todos os benefícios que eu consegui sabendo viajar mais barato eu me tornei diamante na smiles eu consigo passagem grátis de, grátis mesmo né eu compro uma passagem ganho outra para minha esposa ou para quem seja eu não pago bagagem né eu já viajei aí com oito volumes não paguei nada por isso cada volume agora acho que é 80 reais então você multiplica aí já foi um desconto gigantesco que já pagou o curso então são vários detalhes várias coisas aí bacana que me deixaram muito feliz de ter entrado nesse curso então valeu muito a pena e aí o que acontece meu amigo também criou um curso de milhas, e aí eu achei de muito bom grado pegar, é, ver o curso todinho, né? Eu já vou dar um spoiler aqui para você, ó, do conteúdo que tem, né? Eu vim aqui 92% do curso todo depois de mostrar aqui o roteiro do curso eu vou te mostrar os pontos chaves que pô eu achei que não ia aprender nada pois já tinha feito um curso desse né e aí eu tava enganado ainda bem porque eu aprendi bastante coisa ainda ó. no primeiro módulo aí você tem a introdução ao programa de fidelidade O segundo módulo como então eu não vou resumir isso aqui é o curso inteiro né você é, vai ver todo o curso que tem tudo que você precisa aí para lucrar então é muito tranquilo aí você acompanhar eu te digo acompanhe passo a passo do curso não pula etapa vai vendo aí todo o curso que vai dar certinho não, não tem erro fico até empolgado aqui ó, foi tanta coisa vou ler aqui no computador tá porque foi muita coisa em relação às melhores aulas aí coisas que eu aprendi que eu achei que eu assim já sabia tudo né às vezes a gente acha que já sabe tudo e acaba aprendendo muito mais coisa. Estudando o mesmo conteúdo que você estudou anteriormente, né? E eu vou te contar aqui, ó. E a primeira que eu gostei aqui foi em relação ao Mindset da riqueza... Beleza, isso aqui já abriu um pouco mais os, os olhos, né, assim. É, eu já fiquei feliz, assim, porque o é, Mindset de riqueza é bom você estar tá sempre relembrando, sempre vendo ali para aquilo massificar aí na sua cabeça, para não sair desse teu cabeção aí, né, velho. Então é bom você estar tá sempre é, estimulando esse tipo de conhecimento. E outra aula que eu achei bem interessante foi quando ele fala aí sobre a diferença do mercado antes e pós pandemia, né. Pois se trata de, como de milhas, né, em relação a voos, que reduziu bastante aí durante a pandemia. Porém o mercado de milhas ainda continuou muito bom. Porque antigamente você tinha um preço para adquirir essas milhas, né? E agora você rebaixou ainda mais o preço para você adquirir essas milhas. E aí o mercado ainda está ali bem regulado, bem tranquilo ainda para você poder entrar tranquilamente. Outra aula que eu gostei bastante aqui foi os benefícios do, das bandeiras dos cartões. A proteção de preço, né? Ele tem ali um modo clean, que é o fluxo de caixa e o, o curto prazo. Então, você que vai entrar nesse mercado de milhas... Você tem que saber aí em relação ao fluxo de caixa porque é importantíssimo e ele explica muito bem isso aqui. Tem planilha, tem tudo, é muito bacana, vale muito a pena você ver. E outro módulo que eu gostei bastante foi em relação aos gatilhos mentais, né? Que quando é a gente fala de autoridade. E aí eu tenho que te mostrar a autoridade que eu tenho em relação às milhas, né? Eu vendi mais de 2 milhões de milhas, eu tô no mercado desde 2018. E naquela época eu queria aumentar minha renda e aí eu, pô, eu vou testar alguma coisa. Não, não tinha vídeo review, não tinha nada, né? Sobre esse curso, eu peguei e fui lá, comprei o curso. E não me arrependi em nada, cara, nada, nada Eu tava com medo antes E aí eu vi uma frase que eu achei, pô, muito boa mesmo, muito boa, né? Seu medo de errar não pode ser maior do que sua vontade de vencer essa frase é demais, é demais, que me motivou a entrar no curso e não ter zero arrependimento, zero, zero arrependimento. Olha, e outra coisa que eu aprendi que eu fiquei muito, muito feliz, assim, e, pô, dando mole, eu não sabia, velho. A Latam em São Paulo ali, você pode fazer o stopover, né, você pode ficar até três dias, então, se, tipo, normalmente eu viajo, eu sempre pego, pego um avião em São Paulo e vou pro destino que preciso, né, eu moro atualmente em Porto Seguro, então, normalmente, sempre... É, conexão é lá em São Paulo. E aí eu tenho amigos lá e também eu posso parar lá com esse stopover. Não vou gastar nada a mais e vou ter mais um, um passeio para fazer né. Pô, pô, bom demais, bom demais. E como que eu não sabia disso antes, pô? A outra coisa que eu não sabia que tinha, seguro pet, cartão tem o benefício de seguro pet. Muito bacana, né? Muito bacana mesmo. Outra aqui, algumas dicas aqui pra venda de particular, que como eu falei, eu praticamente vendo só pra particular atualmente. E ele me deu dicas que eu, pô, porque eu não tinha pensado nisso antes, sabe? Algumas dicas pô, vale muito a pena, vale, pô, gostei bastante mesmo Início nisso ele também mostrou outras formas de vender, eu achei bem bacana mesmo e por final ele ainda deixa um módulo aí de ações aí, de investimento era ah, muito bacana, muito completo o curso, fiquei muito feliz de ter refeito, né, um curso de milhas Poxa, valeu muito a pena meu, eu tenho muito a agradecer ao João porque a gente passou aí dois anos junto praticamente aí no curso de formação no qual a honestidade era um principal requisito ali, senão você ia embora. Então, partindo disso, a gente não pode te passar nada que não seja verdadeiro, que não seja possível você conseguir. E você é muito sortudo que veio através aqui desse canal, porque a gente fala sobre cashback, né? Então, a forma mais tranquila aí que eu consegui, aí eu briguei para conseguir para te dar 10% de desconto aí nesse nesse curso cara e vale porra você é doido e olha eu não sei até quando esse cupom de desconto vai estar tá disponível então eu te indico logo utilizar o quanto antes aí não perder esse desconto que cara vai, vai ficar de boa eu vou entrar aqui na tela novamente aqui para te mostrar sobre o curso e o que você precisa fazer e qual que é o cupom de desconto aqui ó aqui falando sobre o curso né se você quiser ler mais são as informações praticamente que eu te passei, né? Aí você vem aqui, tem... Aqui também tem depoimentos. Se você quiser ver. Aqui tem depoimentos escritos, reais, né? E aqui o João, as estratégias e tal. Você pode clicar aqui em qualquer um desses aqui. Eu quero garantir minha vaga. Aí você vai para outra página. E nessa página aqui, você vai digitar seu nome completo e tudo mais. E aí quando você vier aqui ó, nessa área aqui, ó. Ele é 349 atualmente. E aí se você tiver um cupom de desconto aqui, ó. Como eu falei, cashback, né? cash cashback 10 e aplica aqui ó você vai aplicar olha aí R$ 34,90 esse aqui vale o like demais hein vale até a sua inscrição R$ 34,90 já para ter um conhecimento aí que porra vai te ajudar para caramba tá valendo tá valendo até a sua inscrição aí não é não e aí a partir de agora que você já viu tudo o ah. link na descrição aqui você pode clicar agora e aí vai poder utilizar aqui esse desconto muito bom, beleza? Caso você tenha qualquer tipo de dúvida, você pode comentar aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo review, não tenho muito costume de fazer. Mas é isso. Valeu, até a próxima.